Primeiramente, eu quero agradecer né, pela oportunidade oportunidade dada pela institu a minha institu instituição, Hospital Albert Einstein, pelo meu comitê de diversidade e inclusão, a Priscila, que está aqui comigo, uh, aos meus líderes né, no meu setor de endoscopia, onde eu trabalho atualmente, minha coordenação, mares, pessoal da recuperação anestésica, Uh, quero agradecer a oportunidade, Alex, e toda a equipe, todas as pessoas envolvidas nesse projeto. Ao Matheus, que me ajudou bastante. E é isso, eu vou me autodescrever. Eu sou branca, pele branca, tenho cabelos castanhos na altura do ombro. Estou com um blazer preto, uma camiseta do, do congresso branca, uma calça cinza e sapatos pretos. Então, vamos lá. Como eu disse, eu tenho 26 anos, eu sou casada, não tenho filhos até o momento, tenho quatro gatas. Como eu disse, sou técnica de enfermagem hoje, atuo no setor da endoscopia, recuperação pós-anestésica, da unidade do Murumbi Atuo junto com a Elisa Reis Líder de grupo de afinidade pessoas com deficiência do Programa Diversidade e Inclusão do Einstein. E estou graduando o último ano de enfermagem. Logo, logo, serei enfermeira. Aqui, um pouco da, de curiosidade sobre mim. Eu sou, uma, eu sou corintiana. É, eu tenho que falar. Eu sou corintiana, é... Gosto muito de maratonar séries, é, gosto de ouvir música, gosto de passear, viajar e a praia. Gosto muito de jardinagem, adoro plantas. Adoro maquiagem, não sou uma profissional, mas gosto muito. E sou cristã evangélica, então vocês vão ouvir bastante falar sobre fé na minha apresentação. Aqui eu trouxe uma montagem de fotos um pouquinho da minha família que é muito grande não deu para pôr todo mundo mas falando um pouquinho aqui os meus dois sobrinhos Johnny Rafael e Ana Clara acima eu e meu marido Andrei ao lado meu irmão mais velho Douglas e o meu pai Cícero abaixo está eu a minha irmã Mariana minha mãe e o meu irmão Eduardo Quero abrir um parênteses, meu irmão Eduardo é autista, de grau 2. Ele é o amor de nossas vidas. Falando agora sobre a minha deficiência, como tudo começou, né? Eu quero ressaltar essa imagem que eu trouxe, um pouco dramática, mas é necessária para poder falar o que eu vivi, né? Bom, aos meus 11 anos, lá em 2007... Eu era uma criança saudável e amanheci, né? foi da noite para o dia. Eu acordei simplesmente sem coordenação motora. É, eu tive muita câimbra e muita dor no corpo, e radiou para os membros inferiores, para os membros superiores. E eu perdi total equilíbrio ao levantar da cama. Então, essa imagem, ela representa... A sensação que eu tive. Né, como se eu perdesse o chão. Bom, fui hospitalizada por 20 dias. Fui para o Hospital das Clínicas. É, antes de ter o meu diagnóstico fechado, tive muitos diagnósticos interrogados. Um deles foi infarto medular, dissecção da horta. Até que então, um exame específico diagnosticou a mielite entre a T1 e a C3, né, na medula espinhal. O que é a mielite? Ela é uma inflamação da medula, né, foi causada por uma infecção provavelmente do intestino, né, que não foi tratada na infância. E a poliomielite, ela nada mais é que uma doença causada pelo poliovírus, que tem mais predominância entre as crianças até 5 anos, né, no meu caso foi um caso mais raro, que foi a poliomielite tardia. Na época, os médicos diziam eu ter tido muita sorte, né? Porque se essa mielite subisse acima da C3, eu provavelmente hoje estaria cadeirante, não estaria é, com todos os meus movimentos de volta. Bom, após ser diagnosticada, eu tive... Muita é, ajuda multiprofissional. E, então, é, fiz muita é, fisioterapia por três anos, terapia ocupacional. E com muita fé, muita determinação, muito foco, eu dei início do zero. Então, desde os pequenos movimentos básicos, como levar uma colher na boca, voltar a escrever, é, abotoar um botão, um zíper. Foi desde esses pequenos movimentos até voltar a andar. Né? Então, foi a partir daí que eu comecei a me identificar com a área. Não sabia se seria a enfermagem, mas me encantei com a área da saúde. E então, é, quando eu ainda estava no ensino médio... Eu ganhei uma bolsa de estudo e escolhi o técnico de enfermagem. Passei por muita, muitos obstáculos, muita adaptação, porque hoje, após eu recuperar todos os meus movimentos, sobrou apenas uma atrofia na mão direita. Porém, eu sou uma pessoa destra, então eu tive que me adaptar com a mão esquerda. Eu praticamente virei uma canhota. Mas eu tinha um, um objetivo, eu tinha um foco. E com muita muita fé, determinação, eu consegui me adaptar com a mão esquerda. E hoje eu faço a maioria dos procedimentos de um profissional da saúde com a mão esquerda. É, então eu me formei lá em 2013. É, antes de eu iniciar a carreira, após a formação, eu fui capacitista capacitista comigo mesma. Eu achava que não teria uma empresa, uma instituição que daria uma oportunidade para uma pessoa com deficiência ingressar na área da saúde. Né? Então, antes de contar é, nos dias de hoje, eu atuei como jovem aprendiz, como pessoas com deficiência na Bayer. Né? Já ouvi falar que a doutora Daniela e foi um processo magnífico. É, eu estava até comentando com a Priscila que é, eu ficava de olho no ambulatório para poder atuar lá como profissional da enfermagem. E, mas foi importante que foi a partir daí que eu dei o pontapé inicial e fui à procura da, de uma oportunidade né, como profissional da área de saúde. E então, meu primeiro emprego na área da enfermagem foi o Hospital Albert Einstein, né, a minha primeira oportunidade foi como UPA Campo Limpo, né, um pronto atendimento, que o Einstein tem parceria com o SUS, atuei por três anos, né, é, foi um lugar de ensino, tenho muita gratidão a toda a liderança, a todos os profissionais que atuaram junto comigo e amigos que eu fiz e tenho até hoje, Após três anos, eu participei de um processo seletivo de recrutamento interno, também como técnica de enfermagem pessoa com deficiência e hoje eu atuo na endoscopia, setor de medicina diagnóstica, até atualmente. Em 2020, eu fui convidada a representar, a ser líder do grupo de afinidade, pessoas com deficiência do Programa Diversidade e Inclusão do Einstein, onde eu atuo junto com a Elisa Reis. Então, falando um pouquinho do Programa Diversidade e Inclusão, ele foi lançado em 2019, ele foi um passo muito marcante para consolidar mais ações de diversidade e inclusão dentro da instituição. Foi criado cinco grupos né, de afinidade. A imagem representa cada um, cada símbolo e cada cor. Entre eles tem etnias, equidade de gênero, LGBT+, o grupo gerações e pessoas com deficiência, ao qual eu atuo. Uh, os grupos têm como objetivo propor ações e melhorias para ampliar a jornada do hospital rumo a mais inclusão. Todos os colaboradores são voluntários e eles têm como objetivo é trazer melhorias para ampliar a jornada do, de um rumo com mais inclusão para dentro da instituição. Aqui nós temos a foto com o nosso Henrique Neves, diretor-geral do Programa Diversidade e Inclusão e acima o Dr. Sidney Kladni, nosso presidente da instituição. Todo esse movimento de transformação, ele só seria possível através deles, porque nós temos total apoio e direcionamento da nossa liderança. Então, agora, eu quero... Faltou falar um pouquinho sobre o meu grupo. né Nós nos reunimos semanalmente com assuntos pertinentes... Para pessoas com deficiência. Então, uma das ações que nós, nós temos hoje trabalhando é a conscientização e a aprendizagem, a acessibilidade física e digital dentro da instituição, a criação do manual anticapacitismo. E um, um que eu acho o um máximo que está sendo desenvolvido é o programa de mentoria para os profissionais com deficiência progredir na carreira escolhida. Então, agora, vocês vão ver o vídeo com nossos representantes dos grupos de afinidade da diversidade e inclusão. Todos são colaboradores Seisten, inclusive a intérprete de Libras. Podem colocar, por favor. Eu sou diferente. Eu sou uma pessoa única e autêntica. Eu acredito no poder da diversidade seja nos pensamentos, na aparência ou no jeito de ser. Porque a pluralidade está em todos nós. Nos permite enxergar novos caminhos e dialogar, é diferente provoca empatia e desperta as melhores ideias mostra que tudo pode ser feito de uma nova maneira e gera respeito oportunidades e evolução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 Então é isso, orgulhe-se de ser quem você é. Se você também, assim como eu, tem um sonho de trabalhar na nossa instituição, é, vai aparecer na tela um QR Code, aponte a câmera do seu celular e se candidate. Ajude-nos a transformar na construção de um ambiente de trabalho cada vez mais incluso. Muito obrigada.